é isso, eu chupavi, <risos> tudo bom? Seja bem-vindo, ó, tô passando aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que esse vídeo é totalmente especial Sim, exatamente, é totalmente diferente de tudo que você já viu aqui no canal Se trata de uma edição mais zoeira, aquela edição mais boneco, eixo aí É um projeto novo que a gente tá tentando ver se vocês vão aprovar Se vocês aprovarem, é, vai ter uma metinha mínima aqui Ó, se a gente conseguir 500 likes nesse vídeo, eu posto... Outro vídeo nesse, nesse naipe, nessa edição aí, mas vai depender de vocês, ó, tá muito bom. E quem fez essa edição aí, foi o, um, um colega, um parceiro aí, YouTube também, que é o BRN, tá? Eu vou deixar o canal dele aqui, o link da descrição, ele manja muito a edição, ele também é muito, é muito doente, é crossfire, então ele manja pra não, hein? Já falei demais, então fica com o vídeo, se você gostou, não esquece, 500 likes, será é que a gente consegue? Se tiver 500 likes, tem a parte 2, valeu? Fica com Deus, Chupa bife. Assiste o vídeo, compartilha, assiste, deixa o like, fui! Conexão teve. E os caras estão tá falando que é amanhã já. Ah, como é que é. É. Você fica é com o moderador. É né? Experimentar. Amanhã. Churrasqueira, controle remoto. Eu quero mesmo. Santana, acabe com ela. Ai! Boa. Você que tá desmocando ou? Não, eu não, mas vou é, meu tá aqui eu. na mão. o Douglas. Eita. Conec B. Ai, deixaram morrer. Não teve nenhum evento, ah, não quero. Acabou, Conec B, tchau. Fique tranquilo, rapaziada. Não vai acabar ainda. Só lá pedir aqui. Vem, vem. 2,000 years later. meu Douglas. aí, Douglas, One eternity later. Não. <risos> Não, ele tá na ponte? É, é oh, tem dois bem. douglas nesse aqui, meu. E <risos> duas conta douglas nada. nesse aqui, velho. Alguém poderia também, me ajudar no fundo do ar? Obrigado. Tá sem barro, velho. Né? Trevidou a round. Fundo, fundo, fundo, fundo, fundo ar, ar. Ar. Boa, feio. Feio. A, fundo Boa, Só flash. Posquei eu. Dentro Ah, valeu. Dois meio. Caralho. Ah, Peguei base. pegar O cara vai vir, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, Foi vem, foi B, foi B, vem, Tem outro, tem outro, 30 vem, onde onde onde, onde, onde, onde vem, vem, hotel? onde? Hotel, hotel, hotel C4 tá aí. Não, não, não, não quero C4, quero kill, quero, quero Q. Quero kill, quero kill, quero kill. Ronada, quero quero quero quero você acha mesmo que o jogo vai melhorar? Não! Pelo amor de Deus, cara, é, é impressionante o grau de maldade que vocês têm. aqui Não sei, gente, agora falo, falando, falando sério mesmo, falando a. A, a safe da safe. Vou esperar, né? só vou pro NA. Falou que. Trocar minha conta pra lá. Muito bem, suspeito. Marca nada de sniper. Sai é, lá, tá... mano. Cuidado aí, por favor. É, moleque, trava não. Eu acho que tem fuma muito bom. Era outro só é, não? Lá, é, é, legal, é o Chawak, o Chawak, o Vocês é viram onde tá a C4? Aí, Vocês viram onde tem o C4? Vem, pô, Esse cara de trás não pina, não. Esse é tudo sexy. Boa, soldado! menor é esse de baixo Tô 30, cara Base, tá base. Tem dois atos, 3 e 4 Tô do ataque de HP Ixi. Vou levar, vou levar parceiro. você, confiante Confiante, de confiante. De uh -huh. confiante Vou levar, pai Vou levar, uh -huh. vou levar, uh -huh. Padinho 6, 9, cara. Padinho! 9, cara. Nove Padinho. Vou 9K levar Padinho também. para. para Padinho para dois, dois, dois, dois. Não, não atrapalha, não atrapalha. Aí medo, né? Dando minhas jogadas. Meu medo é de perder a casa. Tô correndo. Uhum. Tá tudo Eu Tô 9K os dois! Eu falei! Eu falei! 9K os dois! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Confia, Brid! Confia, parceiro! É que eu não dá pra Confia, eu não quero saber! 9K! 9K na mão! 9K dos dois! Urubu! Tô nem azul! Toma! Toma, to, toma essa biriba! Toma! Só balinha agora! Tô bolado! Tô bolado! Cripa! Cripa! Eu sou... Ah, eu rindo, sou eu monstro! Eu sou monstro, parceiro! Vou até salvar essa!